Olá Brasilzão, olá queridos amigos, olá queridos internautas, canal mais Brasil e é claro junto com Conexão Brasil, trazendo informações bacanas para vocês todos os dias, não é? E hoje eu vou trazer informações para vocês Pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisa Jair Bolsonaro lidera em todos os estados Se a eleição fosse hoje eh, O atual presidente Jair Bolsonaro Sairia no primeiro turno Com um número muito avantajados eh, Da preferência brasileira né? Mas Vamos falar um pouquinho da comissão da CPI da Covid, foi formada, né? E você sabe que com essa comissão lá, os senadores podem passear por lá, podem dar sua opinião, né? E o senador Flávio Bolsonaro passou por lá. Foi um deles que fez isso. E fez algumas críticas, disse que Renan Calheiro não deveria ser o relator da comissão, pois ele é pai de governadores no Brasil. <risos> Mas que, infelizmente, isso aconteceu, né? Também criticou, o Flávio Bolsonaro também criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM. Ele disse que não seria o momento de se fazer a CPI da Covid-19, pois há outros projetos né, que poderiam ser prioridade. Por exemplo, desde mil, de 2018, o projeto que está engavetado lá no Senado... Que seria a construção de ferrovias no Brasil. E que, se construídas, poderiam gerar 25 bilhões de investimentos. É brincadeira, né? Isso é atraso para o Brasil. Né? Um país que é autossustentável. E por que não fazer isso? Não é por que não desengavetar esses projetos de lei que estão lá? Rodrigo Pacheco, Rodrigo Pacheco. É claro que o Flávio fez comentário contra ele, porque o Flávio trabalhou para o Rodrigo Pacheco, né? Trabalhou. O Flávio Bolsonaro também fez críticas da CPI, que não foi feita aos governadores e prefeitos. Diz que o regimento interno do Senado não permite. Que absurdo, né? É muito fácil. Mude o regimento. É, mude o regimento. E deixa eu falar uma coisa para você. O Rodrigo Pacheco, quando ele assumiu lá a presidência do Senado, inclusive apoiado pela bancada do, do, do atual governador, inclusive apoiado pelo Flávio Bolsonaro, é, criou-se uma expectativa muito grande de que Pacheco faria a diferença, né? que Rodrigo Pacheco seria o mineiro lá que poderia fazer muitas coisas com mais é, atitudes. Mas, infelizmente, Rodrigo Pacheco está seguindo a mesma cartilha da Coluna. É muito... E aí a, a gente vê que o, o atual presidente da, do Senado não está muito interessado em resolver os problemas, não. né? Não está muito interessado em resolver os problemas Mude, mude a CPI, mude o sistema interno assim, Como é fácil do mundo é? E aí é onde ele, as pessoas, ele acaba se submetendo a deixar para trás né? é, Tantas outras coisas que seria prioridade Bom, vamos lá, a CPI A CPI do Covid-19 até que poderia ser instalada Desde que, desde que acusasse também, ou seja, não é acusasse, não, desculpa, é desde que fizesse também a CPI dos governadores dos estados é, e também dos prefeitos do Brasil. Ah, mas isso são 500 prefeituras, 500 prefeitos, e daí? O STF não liberou para que os governadores tomassem conta de tudo, tirando tudo das mãos do, do, do atual presidente da república? E ainda há as pessoas que criticam Jair Bolsonaro, né? Ainda há pessoas que cri criticam Jair Bolsonaro. Respiradores, por exemplo, né? Já parou para pensar, se isso acontecesse, iria é descobrir quantas falcatruas se encontrarias nas prefeituras e nos estados brasileiros? Né? É, é, para vocês entenderem a respeito dos respiradores, quando os médicos... Mandam pacientes para casa é, e mandam esperar sentir falta de ar para voltar a ser atendido. Sabe o que, que é isso, gente? É para vender respiradores. Os respiradores são muito caros. Já o tratamento precoce é muito barato. Nem os laboratórios recebem. Nem os laboratórios ganham nada. Esses governadores e prefeitos que, é, que não fazem o tratamento precoce estão preocupados com a saúde dos brasileiros? Estão preocupados com o povo brasileiro? É claro que não. Quanto mais gente morrer, mais eles ganham. Enquanto o Senado é, não liberam, enquanto o Senado não faz com que haja. Tem que haver. A, a CPI teria que implantar também o, os governadores e os prefeitos. Eu, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o Senado. O que, que é preguiça? de mudar o, o, o regimento interno? Pode-se mudar o regimento interno. Qual é o problema? Muda-se o regimento interno e faz a CPI. Né? Mas vocês sempre têm uma saídinha. E isso vai ficar as contas, as críticas, né? vão ficar aí é, nas costas do então atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aí eu pergunto para vocês, quem... Que vamos escolher para ser os nossos representantes, para ser o, o presidente do Senado, para ser o presidente é, do Congresso. É, esses dois que se elegeram aí é, foram aliados à base do Bolsonaro. E nós não, não estamos aqui pedindo para que o, o presidente, para que o do Senado, os senhores é, senadores, é, fiquem puxando a sardinha para o prato do presidente. Não é isso, não, gente. É só fazer a coisa certa. Esses projetos, esse, por exemplo, que nós citamos aí que estão engavetados lá, oh meu Deus do céu. Agora, esta CPI, oh, essa CPI é uma hipocrisia, né, gente? O que vocês estão fazendo com o povo brasileiro? É uma hipocrisia. Mas tudo bem. O que que não põe os governadores e os prefeitos na lista? Ah, esse nós vimos ver, aí na tua cidade, aí na nossa cidade, o que, que os prefeitos aprontaram com o dinheiro enviado pelo governo federal para tratar da Covid. Né? Eu, queria, eu queria só ver o que, que ia acontecer. Ah, mas o presidente do Senado optou, optou em fazer o Covid, né? em fazer a CPI do Covid, não foi isso? E, lamentavelmente, os prefeitos e os governadores não vão ser, é, não terão as apurações do que eles fizeram com o dinheiro nosso. Nós temos o direito de cobrar, sim. Nós brasileiros estamos muito folgados também, né? Ô, senhor prefeito, aonde o senhor enfiou o dinheiro que veio para a sua prefeitura para resolver problemas do Covid-19? A sociedade não tem nem sequer um tratamento específico, né? E aí? E nós vamos, brasileiros, não vamos ficar de braços cruzados, né? É lamentável, é triste quando a gente vê o presidente do Senado fazendo do Senado um palanque político. Já estão, esqueceram dos projetos que têm que serem aprovados. Dos projetos que têm que ser colocados em votação. Estão fazendo um palanque político, estão fazendo um Senado eleitoreiro para o ano que vem. Afinal de contas, a eleição está aí em cima, né? E estão aí fazendo isso. Seu Rodrigo, seu Rodrigo Pacheco, acorda, é? Mas, gente, tem uma, agora uma notícia boa, né? Enquanto o Senado não liberam as ferrovias, Bolsonaro e Tarcísio é, aumentam a extensão. É, Bolsonaro e Tarcísio aumentam a extensão é, do asfalto no Brasil. Olha, gente, é, ele esteve na Bahia essa semana e agora o asfalto de verdade. Ele inaugurou mais um trecho de asfalto na Bahia. O presidente né, inaugurando mais um trecho na Bahia de asfalto. Agora asfalto de verdade, não é? Não é mais aquele asfalto que quando era a época do PT e outros partidos que eram presidente quem fazia eram as empreiteiras, né? É, tinham grandes propinas. Por exemplo, o senador Renan Calheiros recebeu de propina, na época do PT, 320 milhões. É, o senador, que é o relator da CPI. Sabe por que ele é o relator da CPI? Porque não pode fazer a apuração do, dos governos, porque filhos dele são governantes que também meteram a mão, com certeza. É? Renan recebeu 320 milhões de propina. Imagine vocês se esse cara vai ficar do lado do atual presidente. Não vai nunca vai só fazer críticas, né? Renan só vai fazer críticas como criticou o governo Bolsonaro que tem que ser pesquisado. Ah, dá um tempo, Renan. Dá um tempo com a minha cabeça. Agora, a culpa disso tudo, queridos irmãos brasileiros, é nossa. Quer dizer, eu não. Desculpa, mas eu... Não me culpe, não me cobrem. Eu não votei nesses caras aí, não. Entendeu? Agora, vocês continuam votando em Renan galera, um, Uma piada, né? Uma piada, Renan Calheiros é uma piada no cenário brasileiro. Né? E agora, pelo que nós estamos vendo também aí, o Rodrigo Pacheco continua dando né, dando mais dando continuidade àquilo que não, não é de interesse do povo brasileiro. Pessoal, vamos votar correto ano que vem, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar de uma outra notícia, melhor ainda. É, pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisa, registrado no STE. Ó, Bolsonaro vence hoje em todos os estados, porque o povo quer que ele continue. Olha os números. No Acre, Bolsonaro obteve 74,18% das pesquisas favoráveis a ele. Em Alagoas, Bolsonaro teve 58,36%. Ó. No Amapá, Bolsonaro teve 72,29%. No Amazonas, Jair Bolsonaro, se fosse candidato hoje, teria 66,18% dos votos. Na Bahia, Bolsonaro teria 69,62% dos votos. No Ceará, 67,46% dos votos. No Distrito Federal, Bolsonaro teria hoje como, pra, se fosse atual, se fosse candidato hoje, 71,25%. No Espírito Santo, olha onde ele foi no Espírito Santo, 80,70%. Em Goiás, 77,25%. Maranhão, Bolsonaro teria 61,90% dos votos. Mato Grosso, Bolsonaro lidera com 60,36%. Mato Grosso do Sul, 54,55%. Minas Gerais, Bolsonaro teria 62,81% dos votos. Pará, 59,67% dos votos. Paraíba, 60,91% dos votos. Paraná, 67,88% dos votos. Pernambuco... 68,09% dos votos. Piauí, Bolsonaro venceria hoje com 65,71% dos votos. Quer falar mais uma coisa? Nessa pesquisa não, passou para nós aí o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo não apareceu, parece que não, né? Bom, o importante é que o Bolsonaro, se hoje fosse a eleição, ele sairia em primeiro turno, é, primeiro turno colocando todo mundo, todo mundo para correr. Então, o petistas, outros partidos. É, você, o Luciano Huck, eu vi uma pesquisa, ele está ele tá bem na fita, viu está com 2% nas pesquisas. Aliás, esses 2% que votam no, votam no Luciano Huck também, vou te contar uma coisa. hein Então, gente, Jair Messias Bolsonaro, 2022. Tudo leva a crer que ele novamente assumirá a presidência da República. Agora, resta saber até quando o STF vai mandar no Brasil, não deixando o presidente Jair Bolsonaro trabalhar. A situação está ficando muito complicada, está ficando muito difícil. Então, vamos pedir a Deus, vamos rogar ao nosso Criador né, para que as coisas realmente melhorem e que o presidente continue não fazendo é, aquilo que o PT fez né, 16, durante 16 anos que vocês votaram nele. É? Eu vou sempre dizer vocês, porque eu nunca, nunca dirigi um voto aos petistas, nunca. Também não estou acusando você que dirigiu, mas o Brasil ficou 16 anos na miséria por culpa desses genocidas. É? Meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Acesse o nosso canal, canal Mais Brasil no Youtube, ative o sininho, deixe o seu like, para que nós possamos contar com a sua colaboração. Inscrevam-se em nosso canal, ajude-nos a crescer, ajude-nos a a chegar um ponto em que você possa conhecer realmente as verdadeiras notícias do Brasil. E a gente vai trazer algumas notícias regionais na semana que vem. É importante vocês ficarem atentos que nós vamos trazer também notícias regionais. Olha, ninguém pode, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Estas palavras foram ditadas por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Então pense com carinho nisso e aprenda que nós somos o poder. O poder emana do povo. Um beijo gostoso no coração. Até amanhã.